Eu não sou da paz, não sou mesmo, não, não, não, não sou. Paz é coisa de rico, não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não vem me pedir para eu chorar, mas secou. A paz é uma desgraça, uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver, vou não. Não vou fazer essa cara chapada, não vou rezar. Eu é que não vou tomar a praça. Nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquela atriz? No trio elétrico, aquele ator? Se quiser, vá você, acho Eu que não vou atirar uma lágrima. A paz é muito organizada. Ah, muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. Vem governador participar. E prefeito, e senador, e até jogador. não. Não vou não, não vou não, não vou não. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje? Arroz e feijão, arroz e feijão. Sem contar a costura, meu juízo não tá bom. A paz me deixa doente, sabe como é? Sem disposição. Sinto muito, sinto. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui. no pedaço, reparou? Fica lá, está vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata, a paz é uma bosta, não fede nem cheira, a paz parece brincadeira, a paz é coisa de criança. Tá aí uma coisa que eu não gosto, esperança. A paz é muito falsa, a paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora no meu tanque, a paz é muito branca, a paz é pálida e a paz precisa de sangue. Marcelino Freire, senhoras e senhores. Eita! Isso quando eu escrevo, eu escrevo compactuando com minha mãe, porque ela continua dizendo a paz... A paz só aparece nessa hora, nessas horas em que a guerra é transferida, agora que a, agora que a, que a cidade se organiza, para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar nesse inferno, eu já rezo. ela rezando. Rezar nesse inferno, eu já rezo, amém. Eu é que não vou acompanhar a dor de ninguém, não vou. A paz parece que está rindo de mim com todos os terços, nervos, dentes, estridentes. Eu vou fazer mais o quê, hein? Quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? Quem vai ressuscitar o meu filho, o Joaquim? Eu que não vou pegar a foto do menino para ficar exibindo lá embaixo, carregando na avenida. A minha ferida, Machá, eu não vou, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que eu vejo a foto do menino, dá um cisco no peito, uma doça, enfim. É uma bom. dor, dor, dor. A minha vontade era matar todo mundo. Eu matava todo mundo, pode ter certeza. Mas a paz é que é culpada. A paz é que não deixa. Eu esqueço para me vingar e para compactuar com essa fala e esse vexame. Que minha mãe sempre dava e eu ouvia. Caramba.